Oi, estou outra vez de volta, é assim, eu tenho umas coisas para vos mostrar, como eu disse no princípio, eu tenho umas coisas que eu lhe encomendei da Avon e uma da loja da Jananina, eu vou mostrar quais são as coisas que eu encomendei. Bem, primeiro vamos começar com, com os pincéis, foram três pincéis, assim, esta aqui já estou a usar, que é para aplicar a base. Este aqui é para controlar as bochechas. Ele é assim. Eu não tenho muita carga na minha câmera. E este aqui é para aplicar o corretor Depois tenho esta base. Esta aqui. É da bom, esta base. Talvez visto é boa, ainda não usei. Depois mandei vir este batom. Ele é assim, que eu já vos mostro. É assim, este agora aqui linda, eu acho lindo, lindo, lindo. Bem, depois tenho aqui este corretor, é assim. E depois tenho este primer, é da VON. Ele é assim. Depois tenho esta paleta aqui de corredores, são 15 cores, ela é assim, quase também é da minha mão, ela é assim, tem cores lindas e mesmo botões da minha pele, depois tenho a outra, também é assim. São 15 cores, como são duas da mesma, da mesma cor, não vou -vos mostrar muito. Depois tenho este, este batom. Ela é assim. E dá bom. É assim. Se vocês conseguem ver. Eu estou a para usar. Depois tenho esta paleta de sombra de 120 cores. Assim ela é assim. E vocês estão a ver. Tem cores lindas, lindas, lindas. Para usar é neste verão é assim. Que eu ainda não comecei a usar. E depois tem outra parte também. É assim. E estas foram as minhas, as minhas sombras, as minhas compras, que eu mandei vir. Um, espero muito que vocês tenham gostado, que eu vou já postar os, os vídeos no YouTube. E muito obrigada mesmo, muito obrigada. E um beijinho para vocês. E um bom dia.